E aí, gente verde! E aí, gente profunda! Você sabe por que eu tô aqui? Porque eu vou fazer a previsão fitoenergética da virada de ano com o nosso tarô da fitoenergética. Então fica aí comigo que eu acho que você vai adorar esse vídeo. Solta a vinheta, pessoal! Muitas pessoas não acreditam né, que o Tarot possa funcionar, que existe uma previsibilidade. E eu conheço e, inclusive, trabalho com várias técnicas né, que veem tendências. Então, é difícil alguém prever e adivinhar o futuro, porque o futuro depende de muitos parâmetros. Mas a gente pode prever tendências para fazer melhores escolhas e, muitas vezes, até mudar o rumo do nosso destino. Então, o Tarot é para isso é para nos dar uma orientação, é para nos mostrar um caminho ou opções de caminho que a gente pode escolher. E aí eu vou tirar, então, é, o Tarot da Fita Energética para 2021. Tá? Eu vou tirar uma carta que vai ajudar você a curar o seu passado, outra que vai ajudar você a curar o seu presente, outra que vai ajudar a curar o futuro. E uma mensagem para o momento atual, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que o Tarô da Fitoenergética, ele tem uma carta para cada uma das plantas que tem no livro da Fito. São 118 cartas e cada uma delas é um verdadeiro oráculo com mensagens das plantas. Então, vamos lá. Eu já tinha embaralhado, mas estou embaralhando novamente. Porque algumas pessoas ficam bem assustadas até com a veracidade do Tarô da Fito. Eu nunca vi ele errar. É né? impressionante como ele é assertivo. Então vamos lá, eu vou partir em dois, vou escolher este lado aqui e vou começar a posicionar as cartas aqui. Lembrando que eu estou tirando o tarô para o ano de 2021, as tendências do ano. tá? E aí você traz isso para sua vida e interpreta de acordo com a sua visão. Então vamos lá, vou tirar então a carta do passado, do presente, do futuro e uma mensagem para o nosso momento atual. É como se fosse assim, uma previsão né daquilo que a humanidade precisa fazer para ter um ano bom, um ano mais tranquilo, um ano melhor do que 2020. Então, vamos lá. Vamos ver a carta que saiu para cura do passado. Vamos lá, então. E para cura do passado saiu o Juá. O que, que o Juá quer nos dizer? abandone-se a calmaria das sensações como quem flutua sobre as ondas do mar. Olha só, tudo a ver com o ano novo, né? Falando em ondas do mar e para a gente se abandonar, era isso que eu queria ver aqui, a calmaria das sensações. Então, a gente passa muitas vezes o ano inteiro estressado, agitado, com aquele monte de sensações e a gente se torna uma pessoa mais reativa né? e a gente precisa se acalmar. Eu acho que o ser humano anda muito agitado, anda muito estressado, ainda mais com tudo que aconteceu nesse ano de 2020. E a gente precisa desacelerar a mente, ficar mais tranquilo, ficar mais quietinho, meditar mais, justamente para a gente ter mais felicidade. Então, esse é o conselho do Joá. Abandone-se a calmaria das sensações como quem flutua sobre as ondas do mar. Ok? Se você estiver pelo mar, vai lá e flutua então, que é um bom conselho. Uma mensagem para o presente. Pro presente da humanidade saiu a erva mate e ela diz o seguinte, saiba valorizar-se e tenha coragem para se expor assumindo quem você realmente é, né? então deixar de disfarçar né? e assumir quem você é de verdade, seus planos, seus sonhos, sua verdadeira identidade, para de disfarçar, seja quem você é de verdade, tá? esse é o recado para curar o presente e um Recado para curar o futuro, né? Para emanar boas vibrações, para emanar boas energias para o futuro. Saiu o capim-cidreira que fecha muito com a mensagem do Joá: elimine a ansiedade e o nervosismo para que você possa ter um sono revigorante. Então, a gente às vezes acha que a aceleração, a ansiedade, o nervosismo resolvem as coisas e não resolve nada, né, gente? Preocupação, não serve para nada. tá aí um sentimento, uma sensação que não serve para nada. Às vezes a gente fica dias, semanas se preocupando com um determinado assunto e ele se resolve super bem e a gente descobre que não precisava ter se preocupado com tudo aquilo, tá? Então, o Capim Cidreira, ele nos dá um recado para a gente se acalmar, para a gente diminuir a ansiedade, diminuir o nervosismo e ficar de boas. Pode ver que as três cartas se complementam dando a mesma mensagem. E a mensagem para o momento atual saiu a Laranjeira e para o seu momento atual, a Laranjeira diz que você não está sozinho no mundo. Há sempre alguém olhando por você. Relaxe e cultive a leveza da alma. Ame e será amado. Então, olha como as cartas se complementam completamente. Né? A mensagem do passado, do presente do futuro e a mensagem do momento atual, que saiu a Laranjeira, nos dizendo que a gente não está sozinho no mundo, que sempre tem alguém olhando por nós. E realmente, quando a gente se conecta à natureza, à energia das plantas e, principalmente, à fonte de energia universal, que nos manda energia vital, a gente não se sente mais sozinho no mundo, a gente se sente sempre amparado. Tá bom? É, eu vou responder agora uma pergunta de um vídeo anterior, tá bom? Que eu sempre faço isso nos vídeos aqui do canal, né? sempre pego uma pergunta de um vídeo anterior e respondo. É sobre o vídeo Banho de Ervas Poderosas. A Carolina colocou qual a fase da lua é melhor para tomar banho? Eu tomo banho todo dia, tá, gente? É, não tem uma fase da lua melhor para tomar banho. E para fazer o banho de ervas também não, tá? Pode ser em qualquer fase da lua. Até vou fazer outra pergunta, que essa pergunta ficou meio ambígua. Vídeo Poder Oculto da Canela. Vamos lá, é a pergunta do Maurício. Ele pergunta o seguinte, Bom dia, e quanto à água fria... Ou gelada que a gente pega da geladeira ou do filtro elétrico. Isso também altera a energia das plantas? Altera. Qualquer água que tenha passado por um canal elétrico, né? Ela vai sofrer alteração e ela vai estragar a energia da planta. Água da torneira, água da bica, né? Que tem gente que nem sabe que é torneira que fala bica. Água da bica, tá? Ou uma água mineral que você pegou em algum lugar. Mas se for água aquecida em, em meios elétricos, assim, né? usando aquecedores elétricos, jarra elétrica, ela não vai funcionar, tá? Tem que usar água aquecida no fogo, certo? E a água fria é água fria, né, gente? Não água que está na geladeira. Daí pega a água da bica ou, ou de uma bombona de água ou de uma garrafa de água, certo? Porque a energia elétrica altera a energia do vegetal. Isso vocês já sabem. E eu tenho certeza que vocês vão perguntar isso, né? onde encontrar esse tarô maravilhoso, que vem nessa caixa linda, onde as plantas têm mensagens incríveis e que vem com esse livro, que ensina a colocar o tarô de diversas maneiras, tá? Forma de cruz, forma alquímica, forma astrológica. Enfim, tem várias e várias maneiras de colocar o tarô da fita e ele é super autoexplicativo. Aqui dentro vem até os esqueminhas com as cartas os desenhinhos com as cartas nas posições, dá para tirar por chakras também. E você não precisa ser um expert, porque o livro ensina a fazer tudo. Esse tarô está disponível na loja da Luz da Serra e é só você clicar aqui embaixo no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? É só você clicar aqui que você vai encontrar o tarô energético lá na nossa loja, tá bom? Um grande beijo, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você comente, que você curta, que você deixe a sua pergunta aqui, que pode ser que ela seja respondida num próximo vídeo, tá bom, gente verde? Grande beijo e até a próxima.